Também presente ainda hoje no cotidiano do centro da cidade, está a Igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia, fundada por negros oriundos da região da Costa da Mina e de outras áreas africanas em meados do século XVIII africanos lá da terra deles, não era, eles não eram católicos, era de, outro, de outra crença, você deve saber a crença. Mas quando chegou aqui, quando chegou aqui no Brasil, eles tiveram que adotar o catolicismo, nem tinha que ser, era uma igreja na, na, na, na, na, na fazenda, eles tinham a igreja deles separada, a dos brancos e a dos negros. Quer dizer, que os negros eram obrigados a assistir à religião católica. É por isso que tem muita gente que diz que o católico, o espiritismo, também veio do católico. Quando chegava de noite, eles fazia a crença deles. Santo Elesbão... É é o protetor dos viajantes, embarcadiços e navegantes, terra e mar. Ele é protetor dos marinheiros também. Ele faz muito milagre, não há nada que se peça a São Lesbão que a pessoa não consiga. Porque Santa Efigênia é a, aquela imagem linda, linda, linda que todos conhecem, e a história dela, que é profunda, porque ela preferiu não casar com quem o pai queria que ela casasse e foi para um convento. E essa é a história, né? E nesse intervalo o pai, com raiva, mandou incendiar a capela, porque ela queria ser freira. E ela segurou a capela em fogo e conseguiu dominar o incêndio. Todo mundo precisa de seu conforto, sua casa... As, as dificuldades, então, recorre a Santa Evigênia. É maravilhoso ver quantas casinhas de cera ela recebe aqui por semana. Em uma sociedade na qual poucas pessoas eram capazes de ler e escrever, os documentos deixados pelas Irmandades Negras, livros de entrada, compromissos, petições, são de grande valor e interesse. A Irmandade surgiu a necessidade dos negros de se unirem mais né? já haviam vários grupamentos naquela época e um grupo de negros minas resolveram também fundar a sua Irmandade e na igreja de São Domingos resolveu-se criar a Irmandade Santa Elevão da Santa Fizinha, por serem dois santos negros, embora sem parentesco algum mas ambos negros que falavam mais Junto a eles, da, da, da necessidade de cada um. Essa foi a ideia inicial que um grupo de aproximadamente 14 negros criaram a fundação, a Irmandade de Santa Lebão e Santa Cruz. Isso em 1740 foi criada a Irmandade. Eu vou ler agora uma listagem do ano de 1845 de um irmão. Alistou-se. Para irmão desta irmandade, de Santa Lisboa e Santa Efigênia, Manuel Antônio da Costa, da nação de Minas, Gege, entre parentes, livre, morador na rua das flores número 12, sujeitando-se às leis do nosso compromisso. Deu de entrada essa importância aqui. A ideia principal na criação de, dessa igreja foi que os negros, naquela época, não tinham um sepultamento condigno. Então criou-se também junto à igreja um cemitério para que eles tivessem um descanso eterno, mais tranquilo e uma coisa mais social, né? Essa foi uma das principais causas da criação da igreja, aqui neste terreno, que era fora da, da parte urbanizada da cidade. Nos compromissos estavam escritas e ordenadas as normas gerais e particulares do funcionamento de cada irmandade. Quem poderia ingressar como irmão? Como seria organizada a eleição dos dirigentes da associação? Quem se encarregaria de organizar a festa da irmandade? Ou como seriam os funerais e missas em honra dos irmãos? A finalidade de que a coisa aqui é passada quase de pai para filho, de parente para parente, é na tentativa de que a igreja não desapareça, ou melhor, a irmandade não desapareça, embora com muita dificuldade, mas a nossa luta é na tentativa de que a irmandade permaneça e permaneça como iniciou a irmandade de negros. Embora nascem tantos brancos, são os mas a diretoria dela é toda negra. Hoje eu cheguei aqui, eu estava trabalhando, não deu tempo de eu pegar a missa, então eu estou chegando aqui agora fazendo minha oração, Na, nada assim mais assim, de importante a declarar.